ali embaixo falando ao vivo de Washington chega a ofensa edição fica agora com a cidade alerta bom visitarr de você se cuidem e a gente se vê amanhã. Olá, boa tarde, boa tarde aos amigos de todo o Brasil, que todos estejam muito bem em qualquer parte do nosso país. Nós começamos o programa de hoje com uma história que vai chamar a sua atenção, uma história exclusiva do nosso Cidade Alerta. Ele é um professor de capoeira que morreu logo depois de tomar um empurrão. Esse homem que você está vendo, pai de gêmeos, ele teria sido empurrado, olha que história maluca, ele teria sido empurrado pela esposa, professor de capoeira, vocês imaginem, a técnica e a força física que esse homem tem. E a esposa diz que, depois de discutir com o marido, ela deu um empurrão, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Vem pra mim, por favor. A família ouve essa versão da esposa e não se conforma. A família não fica satisfeita com o que ouviu. A história, pelo menos naquele momento que acontece aqui no litoral de São Paulo, não bate. É bom lembrar que Marcos é um homem de 39 anos de idade. A família diz pra polícia que acredita que a esposa me dá foto da Érica, por favor, esteja escondendo alguma informação importante sobre a morte do marido. Afinal de contas, como uma pessoa que é acostumada em praticar esportes, que dominava técnicas de capoeira, professor de capoeira há muito tempo, poderia tomar o um empurrão da esposa que, por sinal, está grávida de gêmeos. A esposa dele, Érica, vem para mim, por favor, chegou a ser presa. A polícia não acreditou na história contada pela Érica e determinou, junto com a justiça, a prisão dela. E a Érica acaba solta. O que acontece nesse meio tempo? É o que você vai descobrir depois do intervalo. Me aguarde. Hoje, 15 para as 10 da noite. Jesus, últimos capítulos.